Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Hey. Nice, Pfizer! O Responde de hoje tem um clima mais leve, perguntas leves, porque, porque a gente tem um caminho difícil pela frente, então não quero dificultar a vida de vocês no Pen Responde também. Então a gente já vai para um assunto que o carioca ama, que o carioca domina: pergunta do Chal. Por que, que o Odir perdeu espaço? Sendo que ele tem um kit com CC. Com dano, com velocidade. Completo, né? Ele é muito completo, o dia, <risos> E um né? clear bem rápido. Acho que tem dois motivos pro Dino ter sumido. O primeiro deles é que nerfaram um pouquinho o full clear, na época que ele era roubado, é porque ele fazia jungle muito rápido. E apareceu o drenário também, e o Dino não faz amadrenário. Então, apareceu muito Licin, Shinzal, e o Dizinho ele não faz uma drenário, então. Aí ele sumiu um pouquinho. Bom, oh, de inquieto. A única pergunta não legal do, do dia hoje é o que aconteceu com a sua área no jogo de sábado? Também não sei, mano. até agora tentando descobrir. A gente tava treinando, tava dando certo, tava confiantaço pra jogar, mas eu ia dar azar, acho. Ficou pedindo a área semana inteira. Depois que eu morri ali level 6, o jogo começou a ficar meio ruim pra mim, comecei a jogar mal e aí foi meio que um me snowballzinho no meio do jogo ali, mas não tem um motivo não, foi só um jogo ruim, não. Trigo, por que você fez canhão de quarto item no jogo de domingo? Pra contextualizar do que que você tava e por que o canhão? Tava de Aphelios e eu fiz canhão só porque era tipo a última vez que eu ia pra base assim no jogo <risos> aí tipo eu peguei o que eu tinha gold eu não queria fazer GA porque eu tinha flash e stopwatch, tipo já achei que os caras não conseguiam me matar de qualquer jeito, então não precisava de GA, eu fiz canhão pra ter tipo um pouquinho mais de hinge também, que eu achava que a gente já ia acabar o jogo tipo naquele push. Damage Nas filas ranqueadas da Coreia está aparecendo bastante Zek suporte O suporte da SKT mostrou o campeão na seleção de campeões, alguma chance de aparecer Zek suporte no Super Server? Cara, ah, acho que não, mas eu sei que Zek suporte com Samira é muito roubado. Hum, foi bufada, né, é é. Samir roubada, É, Samira foi bufada também, então talvez apareça. Wiser question for you. In the last uh, something that I don't know what this is this. You said boa boa in Portuguese. Do you already understand some words in Portuguese or you no, know, maybe a uh -huh. few words? Yeah, really a few. Words. So, do you know when they're talking about you in Portuguese? Mm. I, I can just hear just some, some words, mm -hmm. I can't understand the whole sentence. Is that a lie? <laughs> <laughs> <laughs> Are you just hiding? <laughs> Defluente. fluent in Português aí, yeah. But would you like to learn Portuguese or no? Uh, I'd like to learn, but... Mm -hmm. <laughs> I think they should learn. Tinquedo, as suas perguntas estão muito em hoje, mas você ficou muito abalado com o jogo de sábado. <risos> Achei que só tinha uma. Qual <risos> o pensamento que você teve para mudar de atitude e desempenho para o jogo de domingo? Ah, mano, eu fiquei, óbvio que eu fiquei triste no jogo de sábado, porque é um jogo muito importante para a gente, na situação que a gente está, então eu sabia que se eu tivesse jogado melhor a gente podia ter ganhado, mas, mano, não tem o que fazer, né? Passou, já, já tô velho né? no cenário, não dá pra ficar chorar me engano. Então se eu tivesse jogado mal sábado domingo era pior, então melhor pelo menos domingo eu recuperei. <risos> jogo, então, é isso. Esse que é o pensamento. Trigo, como você se sentiu durante os bans que focaram em você no jogo de domingo? Isso te deixou confiante? E, além disso, algum outro The Care se encaixaria ali ou o férias foi o que sobrou? E o que você acha do neto do Aferius? Eu respondo é ele ficou se achando. Ficou. <risos> ah, é fácil de que dar caras Scarabane 3 três a The Ah, achei... Deixei... Meio estranho. Três banhadês. Mas acontece, passou muita coisa. né? foi o Nelson, é. três banhos. Foi Zé, Jing, E que Mas acaba, tipo, quando faz isso, eu acho que acaba passando muita coisa no, no draft. Eu não vi qual vai ser o nerf. É, no, é tipo, não sei se já saiu, mas. Eu acho a Félios. A Félix forte, uhum. mas acho que tem que nerfar a Jinx. Jinx é mais roubado, não, não tem o que fazer. Jinx é bonecão, a Félix é de bota. É uma pergunta pra todos muito chata. Eu vou fazer porque a gente precisa de uma pergunta pra todos, mas é que a gente fala sobre isso toda semana. É nítida a mudança de postura em game do time, não só individual, mas coletivamente também. O que, que vocês acham do atual desempenho do time? Consideram que ainda há ainda o que melhorar? Wiser, what do you think about the team's current situation? That we're getting better, but do you think we still have room to improve? What do you think needs to improve? Let me change. We can improve individual. Like mm. they're cool, huh? Yeah, like é uma temporada. vez é o mesmo, nós precisamos melhorar o nosso play. Eu sinto que a gente melhorou bastante mesmo. Com certeza dá pra melhorar mais, sempre dá. Eu sinto que tá todo mundo num momento muito bom. Hoje eu tô preocupando mais em fazer o meu, porque eu sei que tipo, tá todo mundo jogando muito bem, então se cada um fazer o seu, a gente te ganha. Cada um mata um o seu. Eu <risos> concordo com o Diquedo falou que se não fosse MD1, a gente estaria muito melhor. Eu, eu acho que a gente deu um pouco de azar. É chato falar de azar, mas eu acho que a gente deu azar, um pouco é, de azar. É. azar os caras que é sério também. Faz o azar, tá? Mas geralmente é esses que não entendem são os mais vocais. O cara que entende, ele dá a risadinha dele e não Jesus, comenta Jesus. nada. What do you guys like to do on your days off? We'll start with you, Wiser. What que you faz quando you're not practicing? I play some some Lego patterns. Chill, I just like usually I just do nothing, you know? Uh -huh. I just watching my cellphone uh -huh. or just watch some YouTube video or Netflix. Uh -huh. As pessoas asking if se você já está indo para o gym. Eu ainda estou planejando. Você é trigo? Eu gosto de fazer nada também, assim, tipo, se eu puder escolher fazer alguma coisa, fazer nada. O melhor day off que tem, você acorda às 5 horas da tarde, aí você dorme de novo meia-noite. Consegue fazer isso? Eu consigo. É uma skill viu? acordar cinco das artes de mim Esse é o melhor que tem. Eu acordo 7 da manhã, faço uma caminhada. <risos> <risos> eu jogo solo kill. <risos> jogo 26 solo kill. Mentira, eu gosto de é, ou jogar outros jogos, ou jogar LOL mesmo, mas... Eu tento jogar LOL mais de um jeito mais... Mais um suave. Beat. Ah, tá. Não, mais suave. Tô valorante. E tal. Eu gosto de fazer nada também, então sair pra comer em algum lugar. Eu gosto de sair pra comer com os amigos, ou sair pra beber, sei lá. Se eu tiver muito deprê, eu vou jogar solo kill. <risos> Prefere sair pra comer ou sair pra beber? Cara, depende assim, é da vibe, sabe? Tem dia que eu quero só sair pra beber. <risos> Mas sair pra comer também é legal, eu gosto. Justa. Tô meio que com o Damage, assim, que tô sempre com os meu parceiro e com a mulher. Fora isso, eu jogo solo kill, em casa do seu lado. E eu? Sei. E eu? eu? É. Na minha época... 302 episódios de One Piece. Era tipo isso mesmo, <risos> eu acho. O Túlio assistia muito anime comigo também. Era um, a gente era bem otako na casa. E morar em Game House é, é mais divertido nesse sentido de fazer todo mundo coisa junto, é mais e é mais oportunidades de fazer rolês em equipe. Why do you think Renekton is strong? And if he is, why do you think he loses so much? At 12.3, the item was changed a, a oh. bit like Star and Test uhum. stance, I think uhum. the, changes, the changes were kind of impactive to Renekton uhum. was, I don't know, Renekton is ok champion, but he doesn't have good matchup against Nar and he has some counter matchups, so that's why he's he he not, uh, not picking a lot. Trigo, finalmente a vitória de Afelius veio. Qual é o melhor combo de armas dele para você? Conta pra gente eu tô interessado porque eu não entendo nada disso. Melhor? O, as duas primeiras do Afelius é meio troll assim a linha dele é fraca por causa das duas primeiras, depois quando, quando ele consegue trocar para que, que dá snare e a outra que clean wave lá rápido, ele fica muito forte na lente, ele pega muito controle, tem muito setup em cima do cara, ele tem que ficar com medo, tipo é muito fácil você engajar nele, um auto-ataque você deixa o cara preso ali. E nas teamfights eu acho que normalmente, no, no meta atual, a, a branca e a verde, que tipo, você consegue muito range na teamfights, se você ficar batendo de muito longe com, com as shurikens Como que faz pra ficar com aquele monte de coisinha branca em volta? Tem uns aférios que do nada tá com 10 negócios daquele. Você tem que acertar a skill da outra arma. Uhum. Que, tá, que tá no negócio, ou tipo a ult branca mesmo. Qual é o rolê favorito de vocês? Alguns já responderam, né? Eu gosto de, de beber com os amigos e... É um time alcoólatra. É, sabe. <risos> é, beber coisinha suaves, chato. E escutar música também com os amigos. Ou então sair para é pra comer, sair é pra algum lugar divertido. Ah não, coisa. eu gosto de com os amigos, meu namorado. Tipo. Qualquer coisa comigo bebê, quanto faz. É uhum. minha namorada também. Ele tá vendo os caras falar da, das mulheres e ele não, aí ele tá. <risos> aí tá sendo falar. A namorada também. Também, é mano. Normalmente saio muito com os moleques e para tipo, pra casa de alguém, nós fica junto, trocando ideia, só. Você é a mesmo? É, o mesmo, né? É. Uma resenha assim. Normalmente nós estamos tá juntos. É. <risos> Weser, do you have a place that you like to go to here in Brazil? Sim, só com amigos. Ou, você sabe, Eu gostaria de ir lá. Muito bem. A última pergunta, então, vai ser a pergunta meio chata para o Jiro. Não é chata, na verdade, mas é que não tem um clima alegre. <laughs> como você ou o Jiro escolhem os seus campeões? Porque ultimamente você não anda tendo um protagonismo em lutas, como há umas três rodadas. Normalmente a gente escolhe <laughs> o champion com base na comp em si que ela vai, que o campeão vai ser bom para tipo ajudar a gente em alguma situação. Tipo no jogo de que eu joguei de Oriana, a intenção da Oriana era simplesmente dar um counter engage, dar um disengage caso eles viessem muito forte. Depende muito do jogo. A gente tá focando muito mais nessa questão de responder as fights mesmo do que de tipo uma coisa para ganhar lane, para amassar o jogo. É, a gente sente que não é isso que tá fazendo tanta diferença no meta atual. Tem algum campeão que foge a regra, talvez? TF. É, que TF, ele, quando ele tava mais forte a gente pegava só porque era TF, né? Uhum. Ele tomou um nerfzinho recentemente que acho que dá um impacto tem uma lane mais fraca, ele já não tinha uma lane tão boa, então piorou. Talvez esses campeões estão mais fortes agora. Nesse último patch era a Ari, que era meio que o campeão que era a prioridade. Então você podia pegar meio que quando você quisesse. Mas, overall, depende muito do jogo mesmo. A Ari power pick, então. Só. Ela tomou nerf já, né, então não Nossa. sei como que ela tá agora ainda. Mais forte que Ryze, você acha, pro draft? Mais fácil Porque vai dar do o que O Ryze, ele é um campeão que você vê, tipo, muito, sendo muito forte, mas ele é um campeão ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo meio difícil de ganhar, sabe? Ele é realmente um campeão que depende muito de macro, de jogar bem o mapa e não, não tem uma team fight tão forte ou uma team fight que impacta tão facilmente. Que tem que jogar muito bem a fight ou tem que arranjar uma janela muito boa pra conseguir dar bastante dano. E na build AP, ele morre fácil, então ao mesmo tempo, os dois já, os dois já são difíceis se jogar com ele. Muito bem. E com essa aula de Pix do Midi, o Quem Responde fica por aqui essa semana. Ah. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho e nós nos vemos na semana que vem. Parem de mandar pergunta chata pro dinheiro <risos>